você ligado no Rio Mafra Mix, seja muito bem-vindo. Hoje eu recebo a Amanda Schofard ela que cursa Linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina, lá de Floripa, mas ela é paranaense, ela é do norte do Paraná e nos últimos dias ela está fazendo trabalho aqui na região, um trabalho é, em toda a região sul, especificamente nessa semana esteve em Mafra, percorrendo o caminho dos tropeiros. Quando se fala isso, Pensa-se em história, mas o trabalho é diferente, o trabalho é analisar a linguística, analisar os dialetos nessas regiões. Seja muito bem-vinda, Amanda. Como que é esse trabalho e como que está sendo a, a, a receptividade das pessoas aqui na região? Muito obrigada aí pelo convite de vocês e está sendo muito bacana é, percorrer esse caminho né, dos tropeiros que, que a gente herda muito na, na região sul, do que eles fizeram, dos caminhos que eles percorreram, e tem sido muito legal, assim, conversar com as pessoas que até hoje têm essa influência do tropeirismo, que teve um pai, um avô tropeiro, e que gosta de resgatar essas histórias, essas lembranças, e eu venho escutando muitas histórias e conhecendo uma série de, de palavras de um mundo que, que para mim, às vezes, é, é novo, né? Porque eu não tenho é, uma relação direta, assim, com o troperismo da minha família, coisa assim. Mas que eu venho conhecendo cada dia mais, a cada conversa. É, tem sido muito bacana, assim, conversar com todas essas pessoas e conhecer um pouquinho da história de cada cidade, de cada um, de cada um desses participantes, né, mesmo, que, que eu tenho tido contato. Você vai até as cidades e você busca referências que tipo de referências e como que é esse trabalho? É, eu chego nas, nas cidades, eu, na maioria das vezes, eu não conheço essas pessoas, não conheço as cidades, é a primeira vez que, que eu estou indo para elas e eu preciso localizar pessoas com algumas características que, que eu estabeleci assim previamente, então, é pessoas tanto do sexo masculino como do feminino, pessoas um pouco mais jovens, um pouco mais velhas. E como assim eu tenho uma um direcionamento, um público assim, digamos que um pouco mais específico, que é do meio do cavalo, do meio do animal, do troperismo, é, hoje com as facilidades aí da, da internet que a gente tem, eu, eu entro em Facebook, Instagram... E vou buscando CTG de Mafra, Rodeio de Mafra, é, Centro de Treinamento de Mafra, Doma e encontro nomes assim, perfis no Instagram, no Facebook e vou mandando mensagens para várias pessoas e muitas dessas pessoas me respondem e a partir de um contato aqui um contato ali às vezes a pessoa não se encaixa mas ela tem um amigo e vai sim por indicação até que eu consigo chegar nessas oito pessoas assim que, que eu converso realmente né e o que, que você pergunta o que que você busca nessas oito pessoas eu busco, são características, como eu disse, é, essas especificidades, assim, de idade, escolaridade, se mora no interior, se mora na cidade. Então, ao todo, eu converso com oito pessoas, divididas quatro da cidade, quatro do interior. E eu busco, assim, é, saber qual, quais nomes que as pessoas dão para as coisas. E, assim, ligadas a... Partes da montaria, nome de partes do cavalo, vestimenta típica, mais voltada assim para a tradição. Então, um tipo de pergunta que eu faço, por exemplo, ligado assim à parte do, do animal, eu pergunto, ah, como que você chama aquela parte, aquele cabelo comprido que fica na traseira do cavalo? E aí a pessoa me responde, ah, eu chamo de rabo, eu chamo de cola, eu chamo de sedenho e aí muitas vezes dá informações assim, ah, hoje eu chamo de rabo, mas o meu pai chamava de cola, o meu pai chamava de sedenho e aí a gente consegue é, ver é, quais os nomes que, que as pessoas dão para essas coisas para várias né, coisas na, na cidade, no interior, quem quer que fala? São os mais jovens, são os mais velhos, e assim fazer um, um mapeamento dos falares de cada lugar mesmo. Você estava me contando que em Mafra você já concluiu o seu trabalho, né? você chegou aqui na quarta-feira e hoje você encerrou. É, como que foi a receptividade em Mafra, como que foi o, o êxito do trabalho? É, em Mafra, de todas as três cidades que eu passei agora nessa viagem, foi a cidade que eu tinha é, menos, foi a mais desafiadora, porque eu tinha menos indicações de pessoas, então na, na Lapa eu tive um pessoal assim, ah... Eu conhecia uma pessoa que me indicou para outras. Aqui em Mafra, eu não conhecia absolutamente ninguém. Quando eu estava em Lapa, eu conheci a professora, que é a historiadora Janaína Garcia, que talvez muitos de vocês conheçam, que é uma historiadora que, que estuda a história do troperismo, e ela me deu alguns nortes. É, a tem como falar com isso tem como falar com, com aquela outra pessoa mas em geral eu consegui as pessoas é, nesse outro meio que eu falei pra vocês buscando aí facebook indicações tudo e aí eu eu consegui chegar em fui pro interior conversei com o senhor e na volta eu tinha combinado de conversar com um casal e o casal por algum por algum motivo assim ele tiveram que desmarcar né com o um imprevisto e aí eu conversei com um veterinário aqui da cidade de, de aqui, nos animais de grande porte, e ele estava em uma em um recanto ali, um rancho, com, é cuidando de um de uma égua. E ali, é, eu já tinha conversado com um, daí fui conversei com ele. Ali eu já consegui conversar com mais um menino, que também trabalhava ali. E dali, eles me indicaram um pessoal de Bituvinha no interior. Então, fui para Bituvinha ontem, conversei com mais duas pessoas lá do interior. Voltei para a cidade, que uma pessoa lá do interior me indicou, a pessoa com quem eu conversei hoje de manhã... Ontem também entrei em contato com o com um pessoal que foi indicação, que ele é um casal muito simpático aqui da cidade, que nos recebeu super bem, que eles foram, são envolvidos com o Lions, foram patronos de CTG, do CTG Pouso Tropeiro, é, que eu acho, acredito que, que também seja bastante conhecido aqui na cidade. E, e foi assim, foi muito legal a receptividade aqui na cidade, assim, o pessoal é muito... Pronto, muito disposto a ajudar, a, a entender assim, a, a importância de ajudar alguém que vem de fora, que não conhece ninguém e sempre buscando. ai, Mas eu acho que eu conheço alguém que tem essas características que você precisa e se não dá um aqui, vai, corre atrás de outro ali. Então foi bem legal assim, o trabalho. Algumas cidades você fica mais tempo, menos tempo, varia muito ou você determina tantos dias em cada cidade? Não, é, eu geralmente eu estabeleço, eu tenho feito de duas a três cidades assim por viagem por conta é, de trabalho que eu também tenho, então eu concilio um outro trabalho com, com os meus estudos e, e eu vou, em geral, é, eu tenho conseguido fazer em três, quatro dias cada cidade. Tem cidades que é mais difícil de achar e tem cidades que aí que eu fico dois dias... Que, que aí é bem mais, mais rápido, mas em geral, como as conversas elas demoram aí é, uma hora e meia, duas horas, às vezes eu passo assim amanhã na casa da pessoa, que aí começa a conversar, a contar a história, e vai, e fica pro almoço, e a gente acaba criando laços, né, uma amizade mesmo, então varia muito. Eu vou para a cidade com três, quatro dias previstos, mas tem cidades que eu que eu fico dois dias, tem cidades que eu preciso ficar quatro dias, sair no quinto, então. Mas em, em geral assim, em três dias eu consigo realizar o trabalho em cada cidade. Você falou de algumas cidades mais difíceis, me, me, me lembrou uma pergunta aqui que eu estava quando você falava, eu estava mentalizando. É, você passou alguma dificuldade no meio dessas viagens, no meio dessa pesquisa, dessas buscas? Uh -huh. é até essa viagem aqui Tinha sido tudo muito tranquilo Os meus professores que já foram a campo Também, eles sempre me falavam Ah, mas fica tranquilo você Ainda vai ter muita história para contar Porque eu ainda não tinha passado por nenhum perrengue De carro quebrado Ou de, de ter ficado em algum lugar Perdida Ou de não ter conseguido E aí agora, nessa viagem é, Estamos aí começando Inauguramos a nossa coleção de histórias é, Fomos para em Palmeiras quando estava ali, estava chovendo bastante e a gente foi para o interior. E como eu disse, assim, a pessoa, ela fala, ah, estou aqui, tenho disposição, eu pego o carro e vou. E, e aí fomos para o interior, não sei lá, 10 quilômetros para dentro ali na estrada de chão e conversamos, fizemos ali a conversa com, com a família, tomamos um café depois, ficamos ali na cozinha deles e o onde era a casa deles tinha uma tinham um, três saídas, né, uma bifurcação ali, e eles falaram, ah, quando você for embora, você pega reto aqui essa saída e vai, e eu desci, só que o meu carro, o que eles falaram vai reto, era da janela da, da cozinha deles, e o meu carro tava uma outra, reto para uma outra saída, e aí peguei e é reto, fui reto, e, e aí nisso a mãe... É, deles viu pela janela da cozinha que eu não tinha passado ali. E eles viram a luz do meu carro subindo a outra estrada. E aí ela falou pro, pro filho, pega o carro e vai atrás, porque elas vão atolar. Elas não vão sair naquela estrada. E aí o menino pegou o carro e foi atrás de nós. E aí ele dando luz alta e, e querendo assim, só que a gente estava numa estrada fechada, eu não sabia o que estava acontecendo, era para ir reto e, e eu estava vendo que, que o carro estava parando, eu não queria é, desacelerar o carro porque eu ia atolar. E aí uma hora é, a gente atolou, e o, o menino estava vindo atrás e aí debaixo de chuva tivemos que descer, desatolar o carro, é, então foi um, um dos, uma das histórias aí que temos para contar, mas ainda bem que fomos salvas ali e não ficamos, que senão teríamos que passar a noite. Você me falou de 12 cidades. Em Santa Catarina teve Mafra. Quais são as outras cidades de Santa Catarina e dos outros estados que você busca? É, eu tô percorrendo aí, então, tiveram várias rotas dos tropeiros, né? É, eles começaram ali o primeiro caminho por via mão e ia subindo, mas o caminho que eu tô fazendo é o chamado, conhecido né, como o caminho das missões, que ele vem mais ali, é, tudo pro lado ali de onde tinham as missões. Então, é, o primeiro lugar ali, vindo, vou traçar o trajeto mesmo pra vocês Vindo do Rio Grande do Sul, então a primeira cidade ali é Cruz Alta, depois passo por Passo Fundo, depois Vacaria, aí entro em Santa Catarina ali por Lages, depois Curitibanos, aí Mafra, que já é, vem aqui quase entrando no Paraná, e aí no Paraná é Lapa, depois Palmeira depois Castro, e aí entro no estado de São Paulo ali, que é Itararé Itapetininga até chegar em Sorocaba, que era onde acontecia a grande feira dos moares, né? Onde o gado e, o, e as mulas, né? o moar, subiam para ser comercializadas lá e vendidas para depois irem para o trabalho nas minas lá, né? na, na produção do ouro. Nesses dias em Mafra, o que, que você é, percebeu, qual, qual a característica é, de todas essas... Você falou que visitou, você já visitou sete cidades dessas doze. É, o que, que mais marcou em Mafra, o que, que você percebeu de diferente em Mafra? Eu acredito que ela seja a, um pouco maior a cidade assim, do que as outras. E, e é bem bacana, assim, porque tem, tem esse marco né, da... A ponte onde atravessava com o gado, então ela é uma cidade que tem bastante ainda dessa dessa influência e todo mundo assim com que com que você conversa, mesmo que não tenha é, uma relação direta com o troperismo, quando você fala de de troperismo a pessoa ela ela tem uma uma lembrança, ela tem uma memória porque era muito forte aqui, era um Campos de pastagens, onde ficavam aqui, às vezes, tropeiras por muito tempo. Então, eu, eu vejo que, que, assim, mesmo ela não sendo uma cidade é, com, com centro tão histórico, acredito que talvez por ser maior, assim, ela tem muitos pontos históricos e culturais que, que são muito importantes e... E que guardam essas recordações aí desse acontecimento histórico e tudo é, aqui da região sul, né? Que legal, Amanda. E esse, essa, essa, essa ideia do Atlas, você tem um, um, um período, você tem um prazo, digamos assim, quando que você quer concluir ou pretende concluir esse material? É, como é, faz parte do meu doutorado, né, a minha tese de doutorado, eu pretendo elaborar esse Atlas. E o meu objetivo final, assim, ele é ver qual é a influência dos tropeiros no modo como a gente fala na região sul. Então, observar o sotaque, por exemplo, muito aqui a gente tem esse... Esse R, que é um pouco diferente do, do R, que é, que é mais gaúcho, que é falado no litoral de Santa Catarina. E o porquê que a gente tem isso? Será que tem a ver com os tropeiros? Será que não tem? E, então, ver essas influências mesmo do tropeirismo né, na nossa fala, nesses nossos hábitos linguísticos. E, para isso, o doutorado aí ele tem o prazo de de quatro anos para eu para eu fazer essa pesquisa na verdade já era para eu ter realizado essas viagens mas por conta da pandemia e deu uma uma atrasadinha mas agora que as coisas estão mais tranquilas estou conseguindo e aí eu tenho prazo de mais ou menos um ano e meio dois anos para terminar porque depois dessa que eu faço essas viagens é, tem uma outra etapa do trabalho que é bem, que é bem penosa, assim, então eu, eu volto ao todo, né, como eu converso com oito pessoas em 12 cidades, eu tenho 96 conversas de uma hora, uma hora e meia, então eu escuto todas elas, eu transcrevo todas essas conversas, e depois disso, eu vou para uma parte que aí é colocar todas essas respostas em mapas, que aí o conjunto desses mapas forma um livro, que é o Atlas Linguístico, que você consegue ver, é, abre esse livro, tem uma série de mapas aí com o traçado da Rota dos Tropeiros e das cidades por onde eu estou passando. E depois, eu olho para essas palavras, para esses dizeres e eu preciso explicar. Por que, que aqui, por exemplo... É... Pra bo... Como que chama aquela... aquele brinquedinho? Como você chama aquele... aquele brinquedo que é uma bolinha de vidro que as crianças jogam assim? Bola de gude? Tem outros nomes? Sim. Quais? Que você conhece? Já ouviu chamar de bulica? Bulica. E o por que será que aqui chama de bulica? Aqui está bem no meio, assim, é... digamos que que Santa Catarina, que não tem muita influência, digamos assim, não é fronteiriço com o um país é, de língua espanhola. Será que isso não tem influência do espanhol que subia ali com os tropeiros pelo Rio Grande do Sul e chegou até aqui? Então, eu tento dar explicações de o porquê que aqui a gente utiliza certas palavras. Por exemplo, é, Cusco, vocês ouvem às vezes alguém chamar de pra cachorro? às vezes. Já ouviu? Não com tanta frequência não já. Mas já ouviu. E aí, é mesmo assim conhecendo, em, por exemplo, em São Paulo, cusco já não é falado. Então, até onde que vai essa influência do espanhol, por exemplo, que veio? Até onde que desce outros nomes que vêm aí de influência mais paulista? Que esses falares se encontram E o porquê que as pessoas conhecem isso Ah, era de família gaúcha É de família paulista Ou sempre viveu por aqui Então eu tento, além de ver Onde que fala essas coisas Dar explicações E também olhar, por exemplo Para os falares, quem que conhece essa palavra Por exemplo para Como que você chama aquilo em que aquece Você usa para aquecer água Ou leite Chaleira? Tem alguns nomes que você conhece? Algum nome mais antigo que você já ouviu? Eu, conheci, eu conheço por chaleira. Uhum. Muitas pessoas, geralmente da, da, faixa, da segunda faixa etária, de 50 até 60, 70 anos, eles também conhecem chamar de cambona, de chocolateira, chiculateira... Que é também uma espécie de, de leiteira, assim, que ou era feita num, de uma forma mais simples, claro, num latão com uma alça, assim, em que você encostava na brasa e ali ela ficava até toda preta da, do carvão ali da lenha, né, da brasa mesmo. Quem fala? Os mais jovens conhecem esses nomes? Quem conhece mais esses nomes que eram chamados? E olhar, então, para esse lado também social e, de certa forma, histórico, né? Então, é um, é um trabalho que ele envolve, assim, ele é um trabalho de cunho propriamente linguístico, mas que para a gente conseguir explicar, a gente puxa aí esses aspectos sociais, históricos, etnográficos, para dar toda essa explicação e esse embasamento no, no modo como a gente fala aí e para olhar, né? para eu conseguir defender essa, essa tese e ver essa influência. E essas conversas elas são gravadas então? São gravadas. Eu gravo em duas mídias para não correr nenhum risco. Até é um outro um outro caso que aconteceu que aqui eu fui é, coloquei o gravar eu coloco os gravadores e aí a gente precisou pausar e um certo momento ali esqueci de pausar é, de, de voltar, né? E aí perdi a gravação toda, e aí a, a pessoa aqui de, de Mafra foi super gentil de refazer tudo, porque é uma série de perguntas. Então, eu gravo em duas mídias ali para para voltar, né? Porque é um volume muito grande de dados, então eu preciso relembrar tudo isso, deixar bem, bem fresco. E também fotografo o lugar onde eu tô indo, às vezes a pessoa tem, tem objetos para me mostrar da lida, tem uma, uma cangalha, uma canga com bruaca para me mostrar, que são coisas bem mais, mais típicas que envolvem aí o, o tropeiro, o tropeirismo, né? Que legal! Amanda, seja sempre muito bem-vinda aqui na região. Muito né? obrigada. Sempre que precisar, é, tanto do Rio Mafra Mix como meio de comunicação, como busca por pessoas, como busca por informações, tanto quanto os Mafrenses, que acredito que foram bem receptivos, Sim, estão sendo muito. bem receptivos. Seja sempre muito bem-vinda e desejo aqui sucesso nesse, nesse trabalho, nessa tua pesquisa. E eu gostaria, depois de pronto, de ver esse Atlas. Com certeza. É, eu agradeço muito a disponibilidade de vocês, o convite por estar participando aqui e divulgando um pouco deste trabalho, né? Porque muitas vezes a gente vê que a, a universidade, às vezes a gente vai, a gente tem a colaboração dessas pessoas, mas... Mas as pessoas acabam não tendo esse retorno, né? E pensando muito nisso, em como dar um retorno para essas pessoas que eu estou conversando, para elas verem o que eu estou fazendo, a importância disso também. É, eu criei um, uma espécie de diário de campo no, no Instagram, vou até deixar o nome, chama arrobaatlas.alrt. É, depois eu passo bem certinho em que eu estou divulgando assim o meu dia a dia por onde eu estou passando as pessoas com quem eu estou conversando e depois também vou colocar os resultados e com certeza vou trazer vou retornar para essas cidades trazendo deixando nas bibliotecas o, o atlas ou divulgando o meio eletrônico aí de onde vocês podem encontrar o trabalho muito obrigada aí pelo convite mesmo tá certo Amanda desejo sucesso e a gente continua a qualquer momento com outras informações aqui no Rio Mafra Mix.